Salve, salve rapaziada! Beleza? Samuel Barriuzzi aqui No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como criar QR Code usando o programa Sharex é, Bem, recentemente eu ensinei aí a como baixar o Sharex Vocês clicam aqui, o link está na descrição, no comentário fixado ou nos cards Bem, primeiro vocês tem que abrir o Sharex Depois clique aqui em ferramentas é, clique aqui em código QR Aí espera aí, tá aqui copiado aí um link Aí depois vocês vêm aqui e copiam um o link. No caso, eu vou copiar do meu canal, né? Aí depois vocês clicam aqui e colam o link. Aí vai vir essa imagem aqui. Vocês clicam com o botão direito, copia para a área de transferência, ou salva como imagem PNG, ou faz o upload. No caso, se vocês for imprimir, né? E for mandar para a gráfica, vocês clicam aqui em upload. Fez o upload. Clica aqui no, na foto. Clica aqui em copiar URL. E vai lá no navegador e coloca lá aí no caso vocês vão mandam para a gráfica o link aí lá eles pegam a imagem sem perder a qualidade é, outra coisa é como decodificar algum algum código qr aqui né vocês cliquem em decode aí vocês abrem um, uma, uma imagem que tem um código qr né vocês vai lá e abre lá a janelinha clica aqui ó decode from screen e seleciona a área. E pronto, tá aí o link. É só clicar. E decodificou. Simples assim. Bem, um o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu ajudei vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Falou!